Flamengo vence o Cuiabá por 2 a 0. Jogo valido pela décima segunda rodada. Vamos começando o vídeo já falando sobre esse assunto. Porque o Flamengo venceu, né? O Flamengo agora... Vamos falando dos gols. Os gols foram marcados por Arthur Lucas. né? o golaço, né? Ele tava aqui no esquerdo, no na lado na esquerdo. Estou pro gol, né? Tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. O Flamengo, né... Jogou muita bola. E também os gols foram marcados para o Lucas. E Gabigol. Gabigol fazendo gol aos 33 minutos. Vamos falando do jogo. né O Flamengo atacou muito né? no primeiro tempo. Né? O Flamengo fez o que fez. né Ficou com mais posse de bola. O time que ficou mais finalização. E o Cuiabá hein? não finalizou nenhuma vez no segundo tempo. Só dava para o Flamengo no segundo tempo, né? Também criava chance, criava, né? Então, o Flamengo acabou vencendo. O Flamengo agora é o nono colocado, né? Com 15 pontos, né? Tá lá em parte na parte de cima da tabela o Flamengo agora. Tem o um confronto contra o Atlético Mineiro no próximo sábado, né? Quer dizer, sábado não, domingo, o jogo contra o Atlético Mineiro. E agora o Flamengo tem que jogar sério, o jogo contra o atlético Mineiro, e é um jogo muito equilibrado, né? O Flamengo não vê só o Fético Mineiro, o Mineirão, desde há muitos anos já, né? Há muitos anos mesmo, né? E é o time que não vence, venceu o Flamengo, venceu o atlético ano passado, 1 a 0 e perdeu por 2x1, né? No último jogo do Rogério ceni né? É, lá naquela, naquele jogo, foi 2 a 1 um, dois, dois gols do e o Llorão fez o gol de cabeça, né? Mas aí o Flamengo acabou perdendo o jogo e demitiu o técnico o Rogério Sende. né? E é isso. O Flamengo foi bem? O Flamengo foi bem? Foi. Mas ainda tá, já tá bom, já tá... Mas já tá calmo, já a torcida... Não, ainda não, ainda não tá, ainda... Nada tranquilo, né? É... Você vê... ter Três jogos perdidos. Não tá tranquilo. Você tem o um jogo com o Fético Mineiro. Né? Então... É... É bom jogar. É bom jogar. Bola assim. Porque, olha... O Flamengo... Foi, é... Chegou na raça. O time foi bem. É... Criou chances. Mas... Acabou vencendo 2 a 0. Passei mais, né? Porque a bola, aquela bola foi na trave. Né? Era pra ser mais. Era pra ser um, uma goleada aí, né? Mas acabou sendo. Então, aí o Flamengo tem muitos jogos pela frente ainda, né? Né? Então, vamos ver, né? O time era o quase zona de rebaixamento. Quase, né? Porque era o 16 sexto. Já pensou se o time perdesse, perdesse ontem, ia terminar a rodada na, nas ordens de rebaixamento, né? E aí, o Cuiabá né, tá lá nas ordens de rebaixamento, e aí o Fortaleza né, é, o, é o Lanterninha com sete pontos. Só tem uma vitória, só o Fortaleza, que não vive bem, né? Eu não sei por que o Fortaleza tá, na, tá na, nas oitavas de final, hein? Que sorte! É, e é isso. E fazer isso mesmo, né? Então a Flamengo é hora agora hora, jogo com a Mineiro. Agora é descansar, treinar. Hoje o Flamengo treina. Não é amanhã, não é amanhã. Flamengo treina. Sexta, sábado treina. Sábado viaja. Viaja para Belo Horizonte, chega de noite, fica lá descansando, até pensando pro jogo, dormindo. Já pra esse jogo contra o um Atlético Mineiro, próximo sábado, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like. O like ajuda o nosso canal e ativa a notificação para você perder nada, tá bom? Valeu, fui!